Olá nação, hoje vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre o João Gomes. Está sendo olhado aí pelos times grandes, times europeus, Barcelona, Real Madrid, Manchester United. É isso mesmo. João Gomes saindo do Flamengo, é mesmo. Será que ele sai do Flamengo quando que vem? Vamos ver nos próximos capítulos. Mas vamos, agora, vamos debater sobre esse assunto só falando sobre essa contratação aí essa contratação não essa joia né milionária né Milionária, né tá sendo aí o preço milionário eu vou te falar 30 milhões né rapaz caro demais então já quero que você se inscreve no canal deixe seu like ativa a notificação para você perder nada Compartilhe para galera muito importante tá bom faça nosso canal crescer não é pago gente não aqui não é pago é de graça, é só você escrever, deixar teu like de graça e já a notificação de graça, tá bom? Então rumo aos mil inscritos, então é isso. Quero dar também os créditos para o Grupo poderança link da descrição do vídeo. Vamos pro vídeo. Bom, os jornais estão dizendo que tem Real Madrid, Manchester United, Liverpool, ah, todo mundo atrás do João Gomes, ó, o jornal espanhol As já falou que quer para substituir o Casimiro. E aí, vende ou não vende? Dá para jogar? Eu acho que o Flamengo pode segurar um pouco, né? Porque o João Gomes ainda pode entregar muito ao Flamengo. Talvez chegue agora é, é, num clube como o Real Madrid. Não, não tenha tanta minutagem. Então, eu acho que ele ainda pode esperar um pouco pela idade. E o Flamengo poder ter um retorno maior financeiro. Amêndola. É dinheiro para a DDL. É, fala-se muito em 30 milhões, né? 30 milhões de euros. Será ele tem 155 milhões de euros? Eu também Ponto. acho. Eu... Fala-se muito em 30 milhões de euros. Que, que Ganhando ainda campeonatos? Porra, eu, a... eu acho Valoriza? Que eu, assim... Eu não se venderia a agora, a gente parar para ver, o Andrei, na Série B, falou da possível proposta do Newcastle por 45 milhões de euros. O João Gomes, ele... Se ele não vale isso, ele vale próximo e disso. E se ganhar a Copa do Brasil em Libertadores... E, e aí tem um porém. O João Gomes não é um coadjuvante nesse time. É. O João Gomes é um dos protagonistas desse Flamengo. E o Vidal tá no banco por isso. Não à toa, ele, tá, ele bancou simplesmente Arthur Vidal. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser feito óbvio, com calma, com muita cautela. É, existe até um outro clube interessado no João Gomes, que é o Bayer Leverkusen, que mandou olheiros aqui pro Brasil pra observar o Matheus França e nem o João Gomes só que vendo os jogos do Flamengo eles gostaram muito do João Gomes também então é mais um clube nessa lista de interessados pelo João Gomes mas eu acho que dá para barganhar mais um pouco é mas eu o, o Leverkusen é pra... um clube da outra de uma por é, não, não, não, é aqui é menor é, não é menor não dá pra competir o Leverkusen Lever é abaixo de real o é bem, bem, bem, muito, bem, bem, bem, muito bem menor Muito menor mas assim é, eu acho que o caminho natural é a saída dele isso vai acontecer vamos pensar uma quando. coisa aqui Flamengo vende aí. Vamos botar 40 milhões. 40. Beleza. De Dá euros. quanto de real? 40 de euros. Ah, 30, 30 tá dando 155, mais ou menos. Vamos botar 4 vezes 6, 24. É. 40 milhões vezes 6 reais. Sim. 240. 240 milhões. Ai, por tem 40 estádio, milhões já tem papo. Tem estádio pra construir. Tudo vindo ano que vem. É, Fora é aqui. Nero, né? Vamos calma, jovem. Calma, calma. Calma. calma, jovem. Aí temos Vidal, Thiago Maia, Vitor, Vitor, o que é mais de volante que tem ali, Flavinho? O Eric, né? o Que é o Pulgar, o Pulgar quer se é de Eric. Pô, com esses três, é eventualmente mais um que se destaque numa Série B e tal pra compor o elenco ali, dá pra vender o João e botar 200 e... Cara, são 240 não, não, não. 40 milhões. 40 né? milhões não tem como segurar. E eu acho que eu acho que 40 milhões de euros é um preço justo, é um preço honesto pelo que ele fez e pelo que ele vem fazendo. E inclusive fala-se muito que o Flamengo pode tentar mais uma vez, caso o João Gomes seja vendido Wallace, que foi revelado pelo Grêmio, tá lá na Udinese. Porra, você tá tentou. jogando na Udinese? Ah, tá jogando, titular. Ele tem mais um brasileiro na Udinese jogando, que é o Rodrigo Becão, que é o zagueiro, que é um Que, becão, era, zão, que né? era do esporte, de fato, e ele é zagueiro mesmo. <risos> e, e ele vai, vem muito bem lá. O Udinese joga com três zagueiros. O Udinese, inclusive, se eu não me engano, se não é líder, tá no G4 do campeonato italiano. O apelido dele é Becão, conheço. porque ele é um Beck. Não sei, o nome dele é Rodrigo Becão. B é, que antigamente falava Beck, né? <risos> não, aí é <eu> <risos> Aí é outro. <risos> Aí é o Band ele Esporte Clube, Beck. É, isso. É isso, é isso band Esporte Clube, Eu só lembro daquele filme Todo Mundo em Pânico, que tem aquela máscara do pânico, aí depois que ele... coisa, ele fica com a colinha assim, ó... Igual vazado. da Mendo. Igual da Mendo. <risos> é, não, a gente a bate Mendo, o sono, não tem jeito. O, a Odinésia é a terceira... Ah, ele tá no G4. Terceira é. equipe do campeonato italiano. Ah, mas com começou Bec... agora também. É, começou Por... agora. Você, agora, você começou gosta do Becão? Cara, o Rodrigo Becão é um, um bom zagueiro. É um bom zagueiro. <risos> e do Band Esporte Clube? Ah, o Band Esporte é um prazer ser participar do Band Esporte Clube. Quando eu tenho a oportunidade, então... Ó, eu fico radiante. Inclusive, tô marcando os cachos da galera aí, né? Não, mas não vai rolar mais. Não, não, não rolar. teve coro. Não teve coro o suficiente. Mas e aí daquele? vamos marcar na próxima. E daquele? Pô, eu esse aí é rico, né? né? Esquece. Isso é bom também. Ainda mais quando você acorda ali... Bob? Quando você tá numa praia, tá de folga... É o Bob. Aí tem que botar um Bob. Bobzão. Bob Marley Olha aqui. Vamos voltar pro futebol? É... Ainda bem que não tem doping aqui. Não tem. <risos> é isso? Vai cair todo mundo, né? Tá repreendido. Tá é o quê, André? <risos> Desculpa, fala de novo. Ah. ah! É, cara. A sequência do Flamengo foi. Já teve a sequência interrompida, Flávio? Ah, cara, aconteceu algumas vezes, assim, situações delicadas... Tipo o um coito interrompido? Não, coito não. Não, cara, que isso? Bota na <risos> tela aqui pra mim, né? Deixa eu é. um trocar de assunto, porque as do... caras estão tá de lá. É que você tá no, no, no, numa outra vibe eu já pensei que é, era isso, entendeu? Né? Normal, né? É, olha aqui, ó. Cavalo. Vamos lá. Cavalo, Pô, o Mengão, com a derrota da semana passada, caiu a amêndoa, ó. Ah, Aquele time lá... Né? Poderia estar tá igual o PSG é com 20, daquele faniquito, como é que é? Mimizento, daquele é... tartaruga ninja. Joga muito, Sim. mas é mimizento. Ó, hoje o PSG tem 20 jogos de invenci... Invenci... invencibilidade. Isso. Também com aquele time lá, brincadeira. Ah, dos falo, bilhões. jogando o Campeonato Francês é francesa, mole. O segundo time do planeta. Tem 19, com Desde, invencibilidade. É. 19 jogos. Aí vem Mônaco, não, com 16 jogos. Barcelona, com 15. Liverpool, com 14. AC Milan, o nosso famoso Milan, com 14 também. Manchester City, com 13. Club Bruges. É. Rapaz. Aliás, cidade maravilhosa, na Bélgica. Inclusive, o, o Bruges bateu no Porto agora na Champions League. É? 4x0, jogando o no dragão. Ah, Desde Deus. que o Caso Alberto saiu do Porto, nunca mais foi o Ah, nada mais. E... A Nápoli ou o Nápoles? O Nápoles? O Nápoles. Aliás, esse dia eu fui pesquisar, é a alface, não é o alface. Eu, te explico. Ah, eu vou te explicar. Mas pode pesquisar aí. A Nápoli. O Nápoli. O Nápoli. Por que o? Porque... A equipe do Nápoles. Não. Mas a, equi a equipe do Nápoles. Você acabou de a falar. A equipe da Nápoles. Não, aí você não, tá errado. É Aquele, né? Aqueles, né? Tipo, você tá é errado e é não. Aí, aí, aí é, é Na... Na... Aí a Nápoles. É a cidade de, Napoli. de Nápoles. Nápoles. Ah, é a Nápoles porque é a cidade de Nápoles. É, a Nápoles. o time é o Nápoles. É tipo Curitiba e o Curitiba time, entendeu? Não, certo. mas beleza. É... Só um adendo. O PSG e o Nápoles estão com um asterisco ali porque são os times que ainda têm essa invencibilidade. Esses outros aí já, perderam. Tem, já perderam a invencibilidade. Sim. E você sabia Diga. que o Nápoles tem um jogador que dizem que é uma grande promessa do futebol mundial? Sabe o nome dele? Hum. Que varatisquelha. Que varatischia. Ai, te lascar? Juro? 21 aí? anos. Falando de campeonato, de campeonato canal, italiano. Que Campeonato de... italiano. Como é que é o nome, não, Sei lá. Que, que varatischia. Atacante do Atalanta. Já que era Jeremy de... Jeba. Né? Conhece? Que ah, esse não. Vocês estão hoje Caraca. Atacante do Atalanta, joga contra o Dinézio. Ontem foi o Manoel, hoje... <risos> não tô oh, entendendo oh, vocês. Que oh. Ó, oh, tem uma dupla de ataque no, no campeonato também. francês. Não tem não, não. Vai, vai, vai, vai dar ruim. Dar ruim. É... Vai dar ruim. Não, mas o André acabou é, de falar que, a a que vem, é o do Jeremy Jebba. E que tem um posto não, do Jebba na parede. Ah, é? Até colocaram o posto do Jebba na parede. Eu quero ver botar do Benny McCarthy. Esse Jebba aí é mole, bota do Benny McCarthy. Não cabe na parede. É... Né? Quem tirou aí? Você gosta né? do Jeba? Eu não, eu não conheço, <risos> na verdade. Eu prefiro deixar ele, cada que um é é time, pode, briga, é no seu campo. Ou ele de... vai ganhar o Madrid. Rápido, forte. Pra mim...